Fala galera, para quem não me conhece meu nome é Pedro e nesse vídeo eu vim dar uma dica top para quem deseja aumentar o tamanho do pênis, engrossar, ter ereções mais duradouras isso aqui é muito bom para quem tem potência sexual, esse produto ajuda muito é o X-Animal, esse produto ele era em cápsula, aliás ainda tem cápsula também mas agora ele é em gel para fazer a massagem na região peniana é, vou estar aqui mostrando para vocês ele, em qualquer kit que você comprar ele acompanha o e-book digital o guia completo para desenvolvimento peniano 100% natural e garantido e, a, e você ganha também o um curso com aulas práticas de aumento peniano ou seja, na compra de qualquer é, frasco pode ser um ou pode ser o tratamento completo que é 5 frascos você ganha esses dois, o e-book digital e o curso em vídeo aulas. No curso vídeo aulas, você vai aprender os exercícios necessários para você ter os resultados com esse gel. Não é, não é apenas passar o gel e vai crescer sozinho, não. Você tem que fazer os exercícios correto, utilizando o gel para ter os resultados. Você ali no primeiro, segundo mês você já vai ver resultado, beleza? É um alerta que eu queria dar para vocês em relação à compra do produto. Muito cuidado para não estar tá comprando aí no Mercado Livre, a LX, e estar tá adquirindo um produto falsificado. Eu só recomendo comprar no site oficial da fabricante, inclusive é esse aqui que eu estou navegando aqui agora. Eu vou estar tá deixando o link na descrição desse vídeo, beleza? Para estar tá ajudando vocês. E pessoal, é isso. O produto é bom, o produto funciona... E vai estar ajudando aí muita gente, principalmente homens que têm o pênis pequeno e tem impotência sexual. Beleza, pessoal? Eu espero que esse vídeo ajude vocês de alguma forma. Se tiver qualquer dúvida, pode comentar aí nos comentários abaixo, beleza? Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Falou!